O que sabemos até agora sobre esse buraco misterioso que surgiu no Atacama no Chile? Autoridades chilenas investigam a misteriosa aparição de um buraco no deserto do Atacama, no Chile, perto de uma área de mineração. No dia 1º de agosto, a cratera tinha 25 metros de diâmetro. Agora já está com 32 metros e profundidade de 200 metros de diâmetro. O buraco fica na região da mina de Alcaparrosa, 665 quilômetros ao norte da capital Santiago. O terreno de mineração é da empresa canadense Lundin Mine. Segundo as autoridades chilenas, as áreas de entrada da mina foram fechadas. A causa do evento ainda está sob investigação. Esse buraco pode ter sido criado naturalmente por meio de um rio subterrâneo, que dissolveu um carbonato ou um sal que tem ali dentro. Isso pode ter criado uma caverna e ela entrou em colapso. A mineradora Candelária através do gerente de relações públicas da empresa, esclareceu que em relação à extração excessiva. Isso foi informado pela própria empresa às autoridades. Mas assegura que os procedimentos foram totalmente legais. E afirmou que ainda é cedo para tirar conclusões. Visto que há diferentes fatos em investigação, é cedo para tirar conclusões. De acordo com o prefeito de Tierra Marilla, afirmou em seu perfil no Facebook, que a cratera ainda está ativa e crescer em direção às casas do povoado. Ele prometeu apurar se o evento é causado ou não pela mineração.